Fala aí galera, belezinha, tô aqui jantando em Bogotá e eu queria fazer esse live aqui com vocês, para algumas perguntas e respostas que vocês tiverem, beleza? Uh, a ideia, agora que eu já cheguei na, da Costa Rica, então a ideia é ficar mais tempo aqui na Colômbia, pelo menos, pelo menos três meses focado, ah, ok, apareceu, pelo menos três meses focado em em estar tá gravando mais vídeos, mais conteúdo pra vocês relevante no canal, tanto no YouTube como no Instagram. Vocês viram aí que eu parei um pouco de publicar no, no YouTube. Eu voltei agora, né? Depois que eu fui pra Costa Rica, a gente gravou vários vídeos. Fala aí Natália, belezinha? Já chegou aí primeiro, né? Uma limonada de coca aí, ó. <risos> Soltei na Colômbia. Então a ideia vai ser essa, tá gerando mais conteúdo pra vocês, mais eventos de português. Uh, eu fiz um evento na Costa Rica. Em São José, e foi muito divertido, foi muito bacana, porque é pessoal, todo mundo conversou. Então, isso aí é muito interessante que todo mundo possa participar e se divertir enquanto aprende o idioma, né? Você sabe, eu sempre falo pra vocês: aprender o idioma é muito mais do que somente ver gramática. Gramática, ok, beleza, vocês vão usar, mas não é uma coisa de outro mundo, não é a coisa mais animada do mundo pra, pra, pra aprender, né? E aí, Kevin, belezinha? Você tá me ouvindo bem aí? Porque eu gravei um live agora no Instagram, mas eu não sei o que é está que acontecendo no meu Instagram, que ele está com algum problema, que o áudio sai atrasado. Então sempre eu fico falando alguma coisa e está aparecendo outra, outra coisa, então nada a ver, né? Eu acho que agora no, no Facebook está melhor. Dá para ouvir bem aí? Fala aí, o áudio está sincronizado com a minha voz e dá para ouvir bem aqui no microfone? Natália, responde aí. Kevin, Lily... Ai, muito obrigada. Já chegou minha, minha comidinha aqui E aí Sara, belezinha? Ok Estão ouvindo? Ok, perfeito então Natália, eu vou testar vou aqui, eu vou te trazer aqui no, no live, beleza? Em alguns minutinhos para a gente conversar, conversar aqui com o pessoal E você poder, poder compartilhar algumas dicas também para que a galera possa aprender mais português Já que você fala tão bem E aí, topa? pra participar do live? Isso aqui tá bem improvisado. Que eu tava comendo aqui, eu vou falar, eu tô com uma boa conexão de internet. Eu vou conectar aqui no live e falar com a galera. Deixa eu ver aqui. Peraí, peraí, peraí. Não de broadcast. Ok. Vamos lá, vamos ver se a Natália aparece aí pra conversar com a gente. Opa, e aí, galera que tá entrando agora aí? Ok, galera, se você tá em Medellín, lembre que a gente tá fazendo eventos, ok? Para praticar português, para se divertir, pra também conhecer outras pessoas. Então, agora que eu voltei da Costa Rica, eu vou estar mais dedicado a isso, a criar mais conteúdo e também fazer eventos de português para que vocês possam aprender mais, beleza? Natália, recebeu aí a, o convite para participar? Fala aí, Juan, belezinha, cara? Ok, que bom que está funcionando bem aqui no Facebook, deve ser um problema aqui no Instagram que o áudio não está sincronizado com, com o vídeo. Lili, desde Brasília, Lili está em Brasília, bacana. Ok, Natália, Natália não apareceu ainda. Aê, agora sim apareceu. Apareci! <risos> Você Vai tá legir, maluca? Ah, eu quero, eu quero, eu vou tentar uma coisa nova aqui. Eu vou trazer alguém. Eu vi aqui a, a, o convite do, do, do Facebook, né? E coloque alguém na conversa. Ah, vou colocar aqui, Natália, que sempre tá aí, sempre, sempre dedicada, né? Conversar em português e tal. Tá me ouvindo bem? Estou <risos> te ouvindo bem. Ok, Natália, compartilha aí com o pessoal como foi a sua experiência no último evento que a gente fez de português o evento que a gente fez em Meredina. Ah. Porque o negócio agora vai ficar ainda melhor, mas compartilhe com o pessoal como é que foi e porque eles deveriam incentivar essa iniciativa na cidade deles também, se eles têm professores de português, se eles têm é, um grupo de português também, porque eles deveriam fazer isso? Fala aí. Enquanto eu vou comer alguma coisa aqui. Bom. Ah, <risos> foi uma maravilha, eu adorei. A gente conheceu, conheceu muitas pessoas, eu acho que é uma boa oportunidade para falar, para praticar, para cantar, fazer brincadeiras, pra fazer ah. jogos, comer. Então é muito bom, porque eu acho que as pessoas, o mais difícil para as pessoas no português é falar. Uhum. Todo mundo fica com medo de falar. Acham que vão ficar com muitos erros. Então, se não praticam, nunca vão aprender. Tem que hum. falar, tem que falar, e falar, e falar, e falar. Assim como é, tá você erros não, não tem problema com isso. Uma grande vantagem também que a gente tem nesses encontros é que todo mundo que está nesses encontros estão com a, com a mente assim aberta, né, para conhecer mais pessoas. Então você pode se aproximar sem nenhum problema que todo mundo vai conversar com você. Entendeu? Não tem nada de outro mundo assim, tipo, caramba, será que eu vou conversar com essa pessoa e ela não vai querer conversar comigo? né? Será que vai falar, ah, eu não quero falar com você, o que que você tá falando aqui comigo, eu Tenho meus amigos aqui. E levando em consideração também, e quando você mora na sua cidade, você já tem o seu grupo de amigos, entendeu? Então, às vezes, é um pouco estranho você sair para um evento que você não conhece ninguém. Mas pense uma coisa, eu vou para um lugar que todo mundo está disposto a conhecer novas pessoas e querem praticar português. Então, cara, maravilha, entendeu? Disso aí, pode sair várias outras coisas, até oportunidade de trabalho em outro país, oportunidade de trabalho até mesmo na cidade que você está, pelo fato de você falar português. Mas você tem que se expor. Você tem que mostrar para as pessoas que você fala, que você tem dedicação, porque senão ninguém vai saber. Não ninguém vai saber do seu potencial. Claro, e, não, e nem todo mundo nos encontros tem um o mesmo, um mesmo nível de, de português. Tem pessoas que já são avançadas, tem pessoas que ainda estão começando. Mas é muito bom, porque para quem já sabe falar, pratica de qualquer jeito. Mas hum. para quem não sabe. É muito bom ouvir as outras pessoas que já falam um pouquinho melhor, que podem ajudar para corrigir. Quem já viajou para o Brasil pode contar as experiências, mas quem não viajou vai imaginar o que as outras pessoas estão contando, vai planejar a próxima viagem. Ah. Então, é muito bom. Com certeza. E outra coisa também que algumas pessoas me falaram foi assim, oh, vamos separar o pessoal que é básico para conversar com todo mundo básico. Todo mundo que é avançado, todo mundo é avançado. eu falei, caramba, a gente tem que misturar, não. galera, porque na vida real é isso que acontece. Você chega com o nível certo. básico, fala com gente avançada e você vai ter que se virar, entendeu? Sim. E as pessoas que estão começando, eu acho que ficam muito mais motivadas quando veem que outras pessoas já falam muito melhor e que dá uns truques para eles. Eu acho uhum. que é a melhor maneira de aprender. No, no nosso encontro, tinha pessoas que não falavam quase nada de português. Mas Eu acho español, que elas ficaram inglês, tão então... motivadas, elas ficaram muito contentes e muito motivadas para aprender e para continuarem no aprendizado. Tá. caramba! O evento que a gente fez na, na Costa Rica ontem foi a minha última noite. Eu acabei de chegar aqui na, em Bogotá. Acho que hoje à noite já vou para Medellín. Amanhã amanhã já estarei em Medellín <risos> Eu poder estar gravando mais vídeos aí. Mas o evento que a gente fez ontem foi um sucesso. Foi muito bacana. E a gente tem que fazer a mesma coisa em Meregine, motivar as pessoas, tanto os, os estudados estudantes como outros professores, para fazer a mesma coisa, entendeu? Para que todo mundo comece a aprender português de uma maneira, desculpa, de uma maneira diferente, de uma maneira divertida. Duas coisas que você tem que ter numa sala de aula ou num evento, um sorriso na cara ou curiosidade, entendeu? Você tem que estar tá ouvindo a galera conversando e tá ficando aquela coisa, caramba, como é que é? Tá, não sei o que eu quero saber, como é que essa história vai terminar, tal. Tá? mas nunca com uma forma, tipo, tão passiva, entendeu? De estar ali sentado, olhando o que está acontecendo. Então, o que foi que a gente fez? Nesse evento, a gente fez vários grupinhos de três pessoas. Então, ficavam três pessoas em cada grupo, né? Por quê? Eu vi vezes... todo mundo tão animado. Foi, porque a gente fez uma dinâmica também. E essa dinâmica a gente vai fazer também em Meridino. E foi muito bacana porque todo mundo participou, muita gente não se conhecia e tiveram a oportunidade de se conhecer. Isso foi muito da hora, foi muito bacana ver o sorrisão na cara da galera, a satisfação, comer comida brasileira também, pão de queijo, brigadeiro, então foi bem interessante. Ah, eu espero ter a oportunidade de fazer isso em outros países também, como eu fiz na Costa Rica, como estou fazendo aqui na Colômbia, talvez na Argentina, pessoal do Peru, Bolívia também, todo lugar, Chile e a esses países, fazendo, ensinando aos professores e mostrando aos estudantes também como você pode aprender português se divertir, ou qualquer outro idioma, né? Ah. A palavra balcada. é sua. A palavra é sua. <risos> Não, que eu acho que tem que ser assim, porque como as pessoas ficam com tantos medos para falar. Tem que ser num ambiente descontraído, para para não ficar então constrangido de, de hum. falar e com tanto medo de ser julgado. Essa é outra coisa, o pessoal tem muito medo de ser julgado, né? Porque não sei, às vezes o pessoal tá acostumado a falar com professores e alguns professores eles focam muito na correção, correção, correção, correção. E eu falo, cara, deixa a galera falar. Tem um momento para corrigir. E tem um momento para você deixar a galera soltar a língua, ainda que essas pessoas cometam erros, não tem problema, entendeu? Deixa eles cometer os erros, mas que você se ligue, preste atenção nos erros que eles estão cometendo, para depois mencionar. Mas não mencionar diretamente, você fala, ou seja, você fala da forma correta, você corrige o erro, ok? E fala da forma correta. Você vai, se o cara falou, eu esteve na casa de Natália, não sei o que, não, você fala, eu estive na casa de Natália. Entendeu? Ele vai escutar você falando, aí eu estive e ele vai pensar, caramba, meu, eu falei, eu esteve. Aí você se liga que você cometeu o erro, entendeu? E quando você se dá conta que você está cometendo o erro, é o momento que você aprende, entendeu? Porque quantas vezes a gente faz correção, professor, tá errado, isso aqui tá errado, tá errado. E a galera volta a cometer o mesmo erro, volta a cometer o mesmo erro. eu digo, caramba, eu já falei, eu já falei. Sabe de uma coisa? Eu não vou mais falar, eu só vou deixar de tal forma que você entenda, assim, inconscientemente, que isso tá errado. Quando você se der conta, aí você para de cometer o erro, entendeu? É sempre, é sempre bom isso de, de deixar a galera soltar a língua, isso ajuda muito. Galera, não tô comendo arepa pais, Lili. Tô comendo aqui um pita, pita, não sei o que, é, com, com queijo aqui, não sei um crepe Mas é tá com vontade de arepa mesmo, não é? Oh, arepa, <risos> ok. Sim, sim, sim. Galera, se quiser fazer alguma pergunta aí também, ok, nos comentários, fica à vontade. Eu vou estar gravando mais vídeos assim, tipo, em qualquer lugar que eu tô. Eu tô com internet boa outra vez. A internet na Costa Rica não tava tão boa. É aqui a internet tipo, funciona, funciona melhor. Então vai dar para gravar mais vídeos. E eu tô com uma ideia aí bem bacana. Eu Vou colocar como missão, até esse fim de semana, a gente tá tudo, esquematizar as coisas aqui, para na semana que vem eu começar a fazer vídeo, esse novo formato de vídeo que eu tô pensando em fazer. Vai ficar da hora. Peraí, que mal que é isso? Eu não me entendo muito quando diz o quê? Eu prefiro falar com pessoas que não sejam. Brasileira, estou aqui no Rio Grande do Sul e Bahia. Que mal que fala e eles não me entendem quando falo. Dizem que falam muito ligeiro. Que okay, você, você é Sérgio. Você, Sérgio, você aprendeu português e você fala português tão rápido que o pessoal não entende. Olha, foi isso que eu entendi, Joana. Estou em Bogotá até amanhã, até hoje, na verdade. Outra coisa também, não é porque você conversa com brasileiros que você vai aprender mais vocabulário. Porque tem muita gente que não é nativo e tem mais vocabulário, fala mais do que uma pessoa que é nativa. É. Então, às é vezes verdade. o pessoal às vezes o pessoal se enrola muito, né? Tipo, caramba, eu tenho que falar com gente que é do Brasil. Eu tenho que falar... Mas, cara, se você fala com essa pessoa que é do Brasil, mas o vocabulário dela ela não muda tanto, vai chegar um ponto que você atinge o estado platô, né? Você não avança mais. E quanto mais você aprende, é mais difícil você continuar avançando, entendeu? Porque no começo, lembra aí, Natália, nas primeiras aulas de português que você teve, com certeza você aprendeu muito, muito, muito nos primeiros meses, né? E já depois ficou um pouco mais difícil para você continuar aprendendo. Então você tem que subir o nível da coisa. Se você não subir o nível da coisa, fica muito complicado de você aprender o idioma, entendeu? Você tem que simplesmente subir o nível, senão você não aumenta o vocabulário. E que eu, eu sempre falo para as pessoas, vocabulário é o mais importante, vocabulário, vocabulário, vocabulário, entendeu? E como a gente está estudando português, eu acho que temos mais atenção na, na ortografia, na gramática, muitas coisas, então Às vezes brasileiros falavam para mim, Nath, você escreve muito melhor do que a gente Ou hum. fala algumas coisas muito melhor do que a gente, mas é que hum? nós estamos estudando o idioma, então... Estamos mais centrados nisso, eu acho. Tem muita estudante que foca muito na parte de escrita, né? Eu considero que eu escrevo espanhol bem. Eu já aprendi muitas coisas em espanhol. Talvez a minha situação em espanhol é a sua em português. Que você preste atenção nos detalhes, né? Você não escreve. Se você tiver dúvida de alguma palavra, de algum acento, antes de escrever você vai lá no Google e confere se está correto ou não. Você não arrisca, né? Você não arrisca. Você cara, tô... não, vou primeiro ver aqui Ai... antes de escrever e eu faço a mesma coisa com espanhol, mas eu vou te falar uma coisa, quando eu comecei a aprender espanhol, eu escrevia sem pontuação, sem acento, sem nada, eu escrevia tá tudo bagunçado, depois eu comecei a pulir, entendeu? Depois eu comecei a pulir. Ah, deixa eu ver aqui, mim ok, Joana Cortez, ela tá falando aqui, ô oh, Felipe, eu levo um ano no Brasil e ainda não falo direito, não sou muito boa para os idiomas. Não fale isso nunca mais na sua vida, okay? É falar e falar e falar e falar até a língua é total. Olha só, não é porque você não está aprendendo na velocidade que você esperava é que você não tem talento para idioma, ok? Porque o que faz o maior diferencial é a sua dedicação e a maneira que você está aprendendo, entendeu? Não é porque eu estou correndo... Porque às vezes o pessoal se dedica duas horas, mas se dedica duas horas de forma errada. Aí uma pessoa, outra pessoa se dedica meia hora de forma correta e tem mais resultado do que essa pessoa que se dedicou tanto tempo. Então, Joana, recomendação aí para você falar em português. O que, o que é que você não fala direito? É o que A pronúncia, a conjugação, é vocabulário? Só para ter mais uma noção aqui, o que é que você considera não falar direito, ok? Fala aí no comentário. Porque às vezes, a, eu, Natália, muitas vezes eu escuto o pessoal falando algumas coisas e eu falo, caramba, não pense dessa forma eu explico como é que eu faço para falar inglês, para falar português e né, espanhol E como isso me ajuda, entendeu? A, a praticar o idioma Toda vez que eu estou conversando com a galera Eu uso palavras específicas daqui da Colômbia e O pessoal fica impressionado E fala, caramba, você tá falando como a gente, não sei o que, tá falando Paisa Aham. E a galera se conecta muito quando você usa as palavras que são muito locais Porque caramba, o cara aprendeu Se deu o trabalho de aprender algo local, entendeu? Olha, tá falando aqui que a pronúncia dela que não tá tão boa. Eu não falo direito, é a pronúncia. Ok, você pode falar 100% que as pessoas te entendam e a pronúncia não seja 100%, ok? Talvez, eu não sei qual é a sua pronúncia, eu nunca te escutei falando em português, eu acho. E se você tá preocupado com sotaque, não se preocupe com isso nesse momento, ok? Se, se dedica a aprender vocabulário. Ah, você aprender vocabulário e praticar Tornar o vocabulário passivo em vocabulário ativo E você só faz isso através de conversa Olha só o que eu fazia com o inglês Que eu ainda faço Natália, eu estou escutando um podcast Aí eu escuto uma expressão Que eu entendo essa expressão Eu sei o que significa Mas eu nunca usei numa conversa Mas cara, eu nunca usei essa expressão numa conversa E aí são expressões bacanas, entendeu? Aí eu faço o quê? Eu memorizo essas expressões e Na primeira oportunidade que eu tenho para usar essa expressão Eu vou lá ah, e pá, uso a expressão Entendeu? porque aí quando você torna um vocabulário passivo em ativo aí que é a total diferença fala aí eu vou te falar uma coisa minha por exemplo eu não consigo falar muita gíria eu fico meio constrangida falando gíria porque na vida real no espanhol eu não sou de gíria eu okay. sou de um pouco de um de um idioma mais é, mais certinho mais então <risos> Nem no espanhol falo gíria, no português menos. Mas se tem palavras que, se a gente fala, parece que tá falando mais comum como fala brasileiro. Sem ser brasileiro, por supuesto, né? Porque uhum. não é. Mas gíria nunca conseguia, então, falar de cara, cara, não consigo. <risos> não, mas caralho é, é palavrão já, né? Não, nem, nem as outras, nem as que são menos grossas, eu não consigo falar tipo, muito, assim, mas, é, mas eu acho que é falar e falar e falar, tem que falar muito, não pode parar de falar, seja cantando, ah, falar soltinho ah, na casa, ah, assim, não, qualquer coisa. Olha, olha aí um comentário, um comentário bem interessante aqui de Alejandro, Alejandro fala, eu levo, eu levo sete meses estudando, já, já tem sete meses estudando português, Entendo o português escrito, mas quando faço. Como é? Quando algo de amar com brasileiros. Ah, quando faço que Ligação com brasileiros. Alguns deles não seguem as regras gramaticais. Então eu me confunda. não sei o que tá certo eu não sei o que está errado. Porque se o cara é brasileiro ele e ele está cometendo. É muito. Vocês também, que falam espanhol, é a mesma coisa. Isso acontece da mesma forma. Mas eu, eu penso o seguinte: você tem que saber o que tá certo e tem que saber o que tá errado. Você ser. É, estúpido, entre aspas, né, por opção, não tem problema, ok? Se você quer falar errado por opção, beleza, mas você sabe o que está correto. Você tá falando assim errado neste momento, mas você sabe que na hora que você quiser falar corretamente, você fala. Agora, quando você só sabe a forma rápida, a forma errada de falar, aí complica a coisa, porque você já vai ser uma pessoa que não fala bem, você fala errado. Não é por opção, entendeu? A por ela... exemplo, eu conheço hum? uma senhora que é brasileira, a senhora fala como diz Felipe, não fala tão bem. Então eu falo, olha, Dona Maria, como vocês estão? E ela fala, estamos bens. Ou estamos bens. bons. Ah. Mas pera, eu sei que não que não está bem. Eu ah. sei que não é o jeito correto de falar. Mas é igual do que no espanhol. Tem pessoas que falam um espanhol super mal. Uhum. É só saber o que você fala quando está bem quando está mal. Outra coisa também que eu vejo... Isso acontece comigo, né? Talvez vocês aí que estão aprendendo idiomas também devem é, fazer essa comparação com vocês. Mas quando eu passo algum tempo falando com alguém em espanhol, eu começo a absorver o sotaque dessa pessoa. Se eu passar, tipo, uma semana... Vamos supor, se eu passar uma semana contigo, Natália, falando em espanhol, com certeza eu vou soar muito mais paz, entendeu? Uma semana conversando, tal, saindo, fazendo alguma coisa na Colômbia e tal, não sei o quê, eu vou começar a soar mais paz. Eu tenho essa tendência de copiar como as pessoas falam, entendeu? E É muito engraçado, é muito engraçado. Eu eu, eu, eu noto isso, entendeu? Ah, desculpa, desculpa aqui. Se só fala com, se falar com falar com um argentino, você vai falar fala che, show, chamé. Sim, aqui ó, ok. Uh, alguém perguntou aqui, cadê, cadê, cadê, cadê? Eu moro faz set, faz nove meses. Agora eu falo mais. Quem foi que falar aqui? Ok, Sérgio falou aqui. Me tirou uma dúvida. O correto é, estou morando morando há dois anos ou estou morando faz dois anos? Lembre que em português a gente usa o verbo haver e fazer praticamente da mesma forma. Então você pode falar, faz dois anos que eu estou morando aqui na Colômbia, tranquilamente, ok? Ou você pode falar também, estou morando aqui há dois anos. Eu uso mais faz, faz tanto tempo que você está morando, faz quanto tempo você está morando aqui? Ou você está morando aqui há quanto tempo? Não sei, tipo, faz quanto tempo para mim flui mais, é mais natural. E voltando ao que é mais natural, se você vê que as pessoas... Elas falam de uma forma, você, caramba, eu não aprendi assim no caderno, mas você fala que todo mundo, no livro, né? Mas você vê que todo mundo fala dessa forma, caramba, fale dessa forma, porque o que vale é, é, a, é a realidade, é isso que vale. O livro pode estar falando um montão de coisas. De fato, eu tenho uma lista de coisas que, em teoria, seria isso, em português, mas, na prática, os brasileiros falam de outra forma, entendeu? Você fala, vou ao banheiro, seria o correto. Ah, licença, vou ao banheiro, né? Vou ao banheiro mas sendo que as, as pessoas falam muitas vezes, vou no banheiro, ou eu vou pro banheiro, entendeu? Não tá correto, você tem que falar, vou ao banheiro, mas como a maioria das pessoas falam assim, o correto já se torna, digamos, tão imprático que se torna errado, entre aspas, entendeu? Porque não é, não é, não é, as pessoas não usam, e a gente tem que usar o vocabulário que as pessoas usam, a gente tem, tem que se comunicar da mesma forma que, a, que o seu público tá falando com você. Então, você chega lá no Brasil, a galera falando tudo informal e você vai lá seguindo as regrinhas gramaticais do livro, né? Ah, eu gostaria de conhecê-lo. Ah, é, não sei, tipo, vou ao banheiro, não sei o quê. É tudo tão correto. Eu, eu noto na hora, quando uma pessoa fala comigo e usa essas conjugações 100% assim, correto, né? Eu, Caramba, tá aprendendo com o livro. Aí quando eu conheço alguém que aprende na rua, aí você se sente na hora que essa pessoa nunca abriu um livro de português, mas fala super bem. Mas eu acho que tem que ter um pouco das duas coisas. Por exemplo, se você vai para o Brasil sou de passeio, sou de lazer, não tem problema só de falar mais... Mais que? Mais tranquilo. Mais como as pessoas brasileiras falam. Hum? Mas se você está procurando um emprego, um doutorado, alguma coisa assim, eu acho que tem que conhecer um pouco mais do, da gramática, tem que falar um pouco mais certinho. Então... Das duas coisas, eu acho vou, que tem vou que dar, vou, Eu fiz um vídeo falando sobre gramática em português. Talvez você já tenha até visto esse vídeo. Eu falo, a gramática é necessária. A gramática é necessária para você falar o idioma. Mas como você aprende, é a diferença. Porque eu dou, eu dou aulas de português. Capacito pessoas em três meses que não sabiam nada de português. E aprendem em três meses, nada mais. Sem abrir um livro de gramática. E você vê os textos dessas pessoas e estão muito, muito, muito corretos. Talvez escreve até melhor do que uma pessoa que está aprendendo com um livro. Essa pessoa aprendeu gramática, mas ela não sabe dar nome às coisas. Essa é a grande uhum. diferença, entendeu? Ou seja, você, você sabe a gramática. Você sabe falar, você conjuga, você escreve, você lê, você tem coerência, entendeu? Como você tá falando, sendo você não o nome das coisas. Então chega alguém que estuda gramática e fala Ah, você usou o pretérito imperfeito do subjuntivo da mãe e da avó de um quem? Uhum. Aí o cara, é esse mesmo, é esse mesmo que eu usei, entendeu? É uma coisa estranha. <risos> E nem a própria língua, a gente aprende assim. A gente aprende naturalmente. Tua mãe não te falou, Felipe? O pretérito perfeito? Não, você não. aprendeu <risos> português. Mas você, a... mas você aprendeu rápido, gramática. Assim. Você aprendeu gramática de forma ah, intuitiva. Sim, não, é que você não. Gramática é, é a base do idioma. Sendo que a galera tem ah, a palavra gramática muito no, no livro. Só aprende gramática com o livro. Se você quer aprender a dar nome às coisas, ok, beleza, entendeu? mas eu acho que o que vale é o que é mais prático e eu sou muito de fatos o fato é que tem pessoas aprendendo português sem livro de gramática muitas pessoas, eu aprendi português sem livro de gramática você aprendeu espanhol sem livro de gramática entendeu? mas você aprendeu gramática você sabe gramática, entendeu? ok, deixa eu dar só uma lida aqui, bem rapidinho para terminar essa, esse live pra não ficar tão longo ah, tirou dúvida, aqui já foi olha só Mavis Castiglion, eu sou cubana e moro no Chile, estou aprendendo a falar português com o seu método, faz duas semanas e eu entendo quase tudo, muito obrigado, I love português, ah. <risos> tá bom, bacana, é isso aí, eu sempre tento mostrar para as pessoas a forma mais prática de aprender o idioma, de acordo com o que eu penso, entendeu? eu não fiz um estudo mundial para dizer que é a forma correta, que é a metodologia correta, do século, não sei o quê, eu sempre falo que a melhor metodologia é a metodologia que funciona pra você. Tem gente que não gosta de aprender sem livro, tem gente que gosta das coisas mais estruturadas, entendeu? Então comigo não vai dar certo, porque eu sou mais de conversar, mais espontâneo e tal, eu não sigo, não sigo um, um guia, entendeu? Para dar aula de português. Então cada pessoa tem uma forma diferente de aprender. Eu mesmo, eu aprendo muito observando. Eu sou uma pessoa muito visual. Se você quer me ensinar alguma coisa, mostra como é que faz. Eu aprendo. Talvez lendo tal, eu demoro mais para aprender. Mas quando eu vejo tudo que eu faço na internet agora, eu aprendi vendo, entendeu? Eu vejo como as pessoas fazem, vou lá e faço da minha, minha forma. Entendeu? O que, é que você acha sobre isso? Tem duas perguntas mais. A Lili fala que o marido dela fala muito portunhol. <risos> Ele já está faz dois anos no Brasil, mas ainda fala portunhol. Como ela okay. faz para então, corrigir isso? Lili. A menos que você esteja conversando com ele todos os dias em português, você está colaborando para que ele fale portunhol. A forma que eu conheço para que as pessoas parem de falar portunhol é, primeiro, aprender sinônimos, ou seja, palavras que tem em português e tem em espanhol, mas que existe um sinônimo em português que não se usa em espanhol. Então, entre procurar e buscar, você usa procurar. Entendeu? Entre necessitar e precisar, você usa precisar. Então, você sempre vai estar tá procurando palavras que não... Não se usa em espanhol, que okay? é mais tipo português. Uma coisa que eu faço com, com espanhol, eu poderia tranquilamente falar em espanhol. É es lo mesmo, é lo mesmo, lo mesmo. Mas eu falo é o mesmo, é o mesmo, mesmo, porque mesmo mesmo parece com português. Então eu falo mesmo, é o mesmo. Para quê? Não, para quê? Não para quê? Para quê? Entendeu? Então essas coisas que você vai separando o idioma facilita muito. De fato, eu fiz até um e vídeo gravar. O brasileiro eu um... pega muitas palavras. Ah, ok. Lili, outra coisa. O seu marido vai deixar de falar portunhol quando ele começar a escutar e falar mais português em um dia do que espanhol. Isso é muito importante. E também se dá o trabalho se dá o trabalho de falar é, português como tal. Esquecer o espanhol. É outro idioma. Se parece, mas é outro idioma. Quanto mais você puder separar, melhor, entendeu? Como é que você faz, é, Natália, para não falar assim em portunhol Você fala muito bem português. Não sei, eu acho que eu sempre estou como consciente do que estou falando. E uhum. eu falo muito, na verdade. Eu acho que assim eu esteja sozinha na minha casa, eu estou falando com minhas gatas, eu estou falando qualquer coisa. E tento muito pensar em, portu... em português, meu celular tem configuração em português. Isso, bacana eu é também. Eu tudo. Sim. Eu, eu assisto filmes, eu assisto novelas. Eu ouço música em português. Então, acha que não dá para falar português. Uma coisa que eu fazia muito com inglês, eu lembro até hoje, que eu ainda tenho esse caderno guardado. O hum, que, é que eu fazia? Eu colocava um podcast. 25 minutos. O cara falando lá em inglês. Pá, pá, pá, pá, falando e eu ficava atento a qualquer minuto que ele usasse alguma expressão, alguma coisa que me chamasse a atenção, essa expressão, essa palavra, caramba, eu não uso essa palavra, eu começava a anotar, eu não anotava somente caramba. a palavra, era um caderno cheio de frases, tudo bagunçado, todas as folhas com um botão de coisa, então eu colocava assim, tipo, podcast, número, tal, o nome do podcast e observações, então eu fazia assim uma, uma, um filtro do que eu achava mais tipo relevante aprender, para colocar aí no, no caderno. Então, sempre eu estava revisando essas palavras para poder tornar o vocabulário passivo em vocabulário ativo, que é o grande problema das pessoas. Geralmente, você vai ter mais vocabulário passivo do que ativo, é normal. Mas você pode diminuir essa distância entre os dois, entendeu? Felipe, por exemplo, a Joana estava falando agora que ela faz tempo que está no Brasil, mas ela ainda não consegue falar português. Quando você vai para outro país e você fala no idioma que está aprendendo e alguém te fala, ah, não estou Eu uhum. acho que as pessoas ficam tão constrangidas com isso <risos> que não falam mais. Como que acham que ninguém mais vai entender elas. Mas eu vou te contar uma anécdota. Uhum. Eu tinha uma história, um professor brasileiro... Um... Essa é, é, é, mais... é outra palavra. Existe a palavra em português, mas a gente usa mais história. Vou te contar uma história. História. Sim. Beleza. Então, eu tinha um professor de português, ele é brasileiro, uhum. e ele veio para Medellín, para Colômbia. Eu saí para jantar com ele, e ele... Foi, fomos fomos para um restaurante, e ele pediu um pouco de albaca. Uhum. Mas ele falou, e ele falava em espanhol, ele falou albaca. mas como ou. Oh. Al, albaca. Ai, me dá um pouco de albaca. <risos> e ela falou, Que? E ele falou, albaca. E ele falou, Nath, mas é tão di tão difícil para entender que eu estou falando de albaca. Tem é que falar albaca. Ah. E Então, tem pessoas que entendem, mas mesmo assim, eu acho que se fazem que não entenderam. Não, então, não, não, não, não sei o que se faz se não entendem. Falando do L aí, ontem eu estava conversando com a professora na Costa Rica e ela estava falando: minha mãe foi no supermercado. E ela, tava, ela não sabe falar espanhol. Ela foi pedir sal. E ela falou: "É sal, sal, sal". E ninguém, ninguém entendia o que elas queriam. Sal. Imagina. Então, era um açúcar. Dava para <risos> um entender. Sim, é que eu acho que tem pessoas que são muito chatas, que mesmo entendendo. Okay, a se dica fazem que eu, entender, eu dou, é a entender, dica é. que eu dou pro pessoal é a seguinte: é, quando você falar alguma coisa, porque geralmente gente está acostumado o quê? Você fala alguma coisa, o pessoal entende e responde. Quando você fala algo e o pessoal não entende, fica naquele... Eu não entendi o que você tá falando. E você fica com aquela cara de faixa, né? Tipo, e agora eu faço o quê? Você começa a explicar com outras palavras. Entendeu? Então você começa a dar exemplo. É, você coloca, não sei o pessoas... quê e tal. Mas tem pessoas que não adianta, Tem pessoas que se entenderam. Olha, eu tenho umas Será? amigas brasileiras... Entende? Você que falou o quê? Gente... Que o pessoal entende esse tipo de doido? Sim. Nossa. <risos> Eu tenho umas amigas brasileiras e a gente foi pro Peru. E uma delas pediu água com gelo. Uhum. Dá para entender que é gelo em espanhol, né? Será? E, a, e, a, e o garçom falava gelo? Felipe me falou <risos> Dá para entender yellow. mesmo. Eu acho que tem pessoas que se fazem de doidas, então sei lá, deixa assim. Não, nem fala. Só que isso, tem pessoas que depois de uma experiência assim, só ela decide não falar mais. E esse sim é um erro. É verdade. Porque eu acho, é comum, né? é eu acho que, que a pessoa entendeu. A pessoa não não entendeu, se deixe, que se, não perca a motivação. Não perca a motivação se as pessoas não te entenderem. Lembra? É eu, eu, eu falo com tanta propriedade isso. Eu falo com tanta segurança, com tanta convicção. Porque quando eu aprendi inglês, foi a mesma forma. Eu ligava as pessoas. E como eu não tinha um nível de inglês muito bom, o pessoal não conversava muito comigo. Porque sabia uhum. que não, era tipo, caramba, tô conversando com esse cara aqui que não fala quase nada, então o vocabulário é muito pobre. E aí, beleza, eu tenho que ir aqui, não sei o quê, tchau. Aí deixava o cara, não, depois eu falo contigo, ok, tchau. Mas nunca, entendeu? Mas você tem que continuar batalhando, continuar batalhando até que a galera finalmente claro, não pode te ignorar. Então a galera já vai ligar pra você, não é você que vai estar tá procurando o pessoal. O pessoal vai estar tá ligando pra você. Imagina. Claro. Mas tudo tem um começo e vocês têm que batalhar. Imagina que vocês, olha só, vocês levam a vida inteira aprendendo espanhol. Muitos de vocês que estão aprendendo português. A vida inteira aprendendo espanhol. E ainda assim, se eu quiser ensinar algumas palavras em espanhol para vocês, eu vou na internet procurar algumas palavras e eu vou ensinar essas palavras para vocês. E vocês são nativos, entendeu? Então sempre vai ter por onde aprender. Então imagina quando você começa a aprender o idioma de zero. Tem gente que é muito impaciente. Aí passa uma semana, passa um mês, o cara já tá inquieto porque não tá falando, que o amigo dele fala mais, que não sei o que. Cara, você começou agora. Você pode se motivar pela história de alguém que fala muito bem em pouco tempo, como muita gente se motivou com o um vídeo de Eric, da Costa Rica, que eu gravei aí, coloquei na internet, o cara, em dois meses de português, fala muito bem, aprendendo assim, né? Conversando com as pessoas, informal, escutando música, com muitos amigos do Brasil, então você aprende mais rápido. Você pode se motivar. Felipe ou você pode falar, caramba é o cara se dedica muito, eu não, eu não tem esse tempo não sei o que, e você pode chorar, chorar e não aprende, cara, ok, não aprende então fala aí, Nata como psicóloga eu eu queria dar uma dica Sim. essa dica é que todo mundo tem um jeito de aprender diferente todo mundo uhum. tem um tipo de memória diferente então tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, se você já descobriu Uh, qual é a, a, a memória que é a sua? Uhum. Tem que estudar assim. Se você gosta mais de ouvir, tem que ouvir os postcards, tem que ouvir rádio, sei não, qualquer coisa. Mas tem que hum, aumentar o estúdio de acordo com o jeito que você aprende melhor. Isso. Nem Ou... todo mundo aprende igual. É verdade. Cada então, um você tem, você tem que se conhecer, outra né? Pessoa... Sim. Às vezes servem umas coisas para umas pessoas e não servem para você. Ah? Fica tranquilo, você tem seu jeito de aprender. Olha só, é Mahori não sei como é que você fala o nome dele aqui. Ele tá falando, nossa, não é, não é somente como ela tá acostumada. Eu, vou, eu não vou nem traduzir, que eu me enrolo, tô traduzindo aqui. Mas basicamente essa pessoa consegue entender as amigas porque tá acostumada com o sotaque, mas quando escuta outras pessoas, não entende tudo. É normal, ok? Porque você não é tá normal. acostumado à velocidade, não tá acostumado à voz dessa pessoa e não tá acostumado ao sotaque dessa pessoa. É só questão de tempo, nada mais, ok? Até eu mesmo, como brasileiro, em algumas regiões do Brasil, se eu for para lá e passar um dia, nada mais, eu vou ter dificuldade para entender as pessoas, entendeu? Eu tava conversando com uma menina lá na Costa Rica, ela é do Nordeste, mas ela fala muito rápido, cortando as palavras e fala pra dentro, entendeu? Aí o cara, você tem que falar bem claro assim, eu tenho que prestar, eu tenho que prestar atenção para entender o que ela tá falando, entendeu? Então imagina um estrangeiro, é o que rapaz? abre a boca, eu não tô entendendo nada tá falando aí. Então é questão de costume, nada mais, ok? Tem que dar tempo, para você tem que investir tempo. Você se torna bom no que você pratica, ok? Até a preguiça, se você praticar preguiça, você vai ser o maior preguiçoso do mundo. Você se torna bom em ser preguiçoso então em qualquer coisa que você pratica você se torna melhor essa é, esse é o que eu penso isso é o que eu tenho visto e é isso que eu faço e são os resultados que eu vejo é, no, no, no dia a dia tá vendo? sempre e eu ia falar para você isso mesmo tem eu falo espanhol eu moro na Colômbia mas tem colombianos que eu não entendo hum. e é meu idioma é espanhol mas costeiro eu não entendo às vezes eu tenho primo que fala e eu fico a fala de espanhol, que é eu não entendi então, fica tranquila, quando eu fui para o Brasil, eu conheci duas pessoas Eu nunca entendi nada do que elas falavam Eu todo mundo menos, menos essas duas pessoas Fala aí Edmilson, bem vindo aí, Marcela também É normal, uma vez eu tava na, eu cheguei em Santa Marta, na Colômbia Aí eu fui no banheiro, né? Cheguei no banheiro e tinha duas mulheres da limpeza conversando Eu não entendia nada, eu só entendia que estavam falando alguma coisa era a única coisa falava muito rápido com as palavras contadas e eu não entendia quase nada. Aí eu caramba, até desistir. eu tenho que parar, sentar e ficar observando assim, para ver se eu consigo captar alguma coisa, entendeu? Pessoal, vocês que chegaram agora aí, que estão vendo os vídeos, o vídeo aqui que a gente tá fazendo live, perguntem, ok? Dúvidas que vocês têm aí na aprendizagem do idioma, algumas coisas que vocês gostariam de melhorar, algumas pronúncias, algumas vergonhas que vocês já passaram no Brasil também, né? falando em português, alguns falsos amigos, a pronúncia incorreta de alguma coisa, o pessoal entender outra coisa em português, o que acontece também, né? Então, o que vocês puderem perguntar aí, perguntem, porque a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outras pessoas também. Então, a ideia é que vocês Felipe. se ajudem sempre. Sim. A Joana perguntou, se fala bem como se fala vendrá em português. Por exemplo, como ela vendrá fala? a minha casa. Ah. Ah, ela vir virar uh, virar virar para minha casa. Pode falar, vai vir a minha casa. Oh, aproveitando aproveitando essa daí, em espanhol vocês falam Ah é, ela viene por mim. Sim. Vienes por mim, vienes por mim. Em português você nunca fala Você vem por mim? aí ah, como assim por você? Tipo, é, é tipo um favor, tal. Tá? A gente fala Você vem me pegar. Isso é o mais comum. Não, eu posso ir para te pegar. A gente não fala, não, não, não, eu vou por ti. Não, não, não. Eu vou por você, vou por você, não. Eu vou te pegar. Eu... Mas não há uma confusão? Depende do contexto, ok? Se eu falar, eu vou te pegar para te pegar, é outra coisa. Eu sei o que você tá pensando. Se você tá pensando assim, né, aí o cara vai falar, oh, como é assim? Você tá falando que vai me pegar aqui, né? Porque pegar, porque, porque pegar também em, em português Muita é coisa. você ficar com uma pessoa, entendeu? Você dá uns beijinhos, dá uns amassos, dá uns tã papapá, tchau, tchau. aí é pegar também, beleza? A pegação. Deixa eu ver, a galera tá fazendo algumas perguntas aqui, alguns comentários. É isso aí, galera. Participação. Quanto mais vocês participam, mais a gente pode colaborar com vocês, ok? Deixa eu ver aqui. Mente suja. Você nem pensou nisso, né? Fala aí. Ok. <risos> Gosto muito de receber igual. Sei que ajuda a ter mais confiança porque todas as meninas têm a dificuldade de aprender. Ah, to todos temos as mesmas dificuldades aprendendo aprender, isso é verdade. Muita gente tem a mesma dificuldade e por não falar sobre isso, as pessoas pensam que é que são únicas, né? Isso só acontece comigo. Isso só acontece comigo. Não, cara, isso acontece com muitas pessoas, é normal. Esse é o processo natural. Olha só. Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês no restaurante. Vocês acham mesmo, mesmo que na primeira vez que eu pensei em gravar vídeo fora de casa, foi assim, do nada? Vou gravar vídeo fora de casa agora. E eu quero todo espontâneo, conversando aqui e tal. Não, não foi assim. Eu comecei caladinho, eu comecei assim, tipo, cara eu vou falar muito alto aqui, que o pessoal vai começar a me ouvir com falando vergonha. em português. Com vergonha. Porque é uma coisa que você não está acostumado, entendeu? É como você trabalhar o músculo que você nunca trabalha, cara. Se você que é homem, você que é homem, que, que, que gosta, né, que ama trabalhar a perna, né? se você for como a maioria dos homens, né, que vai para cada e não trabalha perna, quando você começa a trabalhar a perna, você vai sentir, você vai sentir a dor, entendeu? Então você não vai estar tá tão cômodo fazendo agachamento como você está cômodo homem fazendo barra, entendeu? Então quando você sai da sua zona de conforto, a ah, caramba, eu vou começar a fazer perna, aí você tem que aguentar a tremedeira, entendeu? Você começa a aguentar a tremedeira nas pernas, dor, entendeu? Tipo, caramba, eu tenho como acostumar, eu vou voltar outra vez, eu sei que é difícil, mas eu tenho que continuar até chegar um ponto que você vai estar tá querendo fazer isso. Porque você pensa, se eu não fizer, eu vou perder o que eu consegui. Então, se você não grava vídeo fora de casa, se você não se expõe... Eu tô dando um exemplo do vídeo aqui porque eu gravo vídeo na internet. E eu sempre tô tentando trazer coisas diferentes para vocês. E eu espero que vocês notem, tipo, caramba, o cara sempre está trazendo coisa nova, tá inovando, tal, tá se mexendo, entendeu? Não está na mesma. O cara tá correndo atrás, está fazendo alguma coisa, está se superando. E eu concorro comigo mesmo, entendeu? Eu sempre estou me desafiando. Isso é o melhor que você pode fazer, cara. E você olha para você mesmo você começa a brincar com você mesmo eu vou me desafiar entendeu ok a gente tem mesmo. uma vez uma colega me disse que uma forma complementar de aprender também é que você coloca o um televisor um filme olha qualquer idioma e pega uma ah pega uma cesta que tirar uma, tirar uma soneca é como coloca... esses métodos para aprender inglês que fica com o, o fone de ouvido eu e escuta, escuta, escuta, ainda estando dormindo. Eu não sou assim. Tá, é neurociência. Eu não, é, eu não sou Mas... tão, tão fã dessa, dessa, desse método. Até porque você não pode fazer nada quando você está dormindo, entendeu? <risos> ok. Você não pode escrever, fazer anotação, ter ideias, fazer frases, é, não sei, vocalizar. Você está dormindo. Se você realmente não tem tempo para fazer nada, beleza, ok, okay. vai dormir lá escutando, escutando inglês, escutando português, entendeu? Mas a ideia é que você esteja consciente para que você possa tirar o máximo proveito possível do tempo que você está investindo com o idioma, entendeu? Aprenda de forma otimizada, seja inteligente para aprender, entendeu? Seja inteligente para aprender. O que, é que funciona melhor para você? Você se diverte mais com o quê? Com, com filme ou com, com música? Com música? Beleza. Começa a estudar música, fazer anotação. Ah, não gosto tanto de música, eu gosto mais de filme. Qual tipo de filme você gosta? Ah, eu gosto de, de comédia. Pega esse filme de comédia e um, separa é. todas as frases que você não entende. Vai lá, chega pro seu professor e fala Professor, eu vi essas palavras aqui, eu não entendi essas expressões e tal. Mas você sempre tem que estar se superando, entendeu? Fazendo coisas diferentes. Não, onde? Eu não sei como se pronuncia. Eu também não sei. Mas ele fala que tem avon. Ah, ele teve uma experiência com falsos amigos, que é muito comum. Ele fala que como ele foi? falou que a... era muito esquisita. Aham. Eu acho que já todo mundo passou Ai, por isso. Sim. Esquisito em português é algo estranho. Ou você pode falar também que uma rua está esquisita, que não tem ninguém. Entendeu? Cara, essa rua tá muito esquisita. Não vai por aí não. Tá muito escuro, não tem ninguém por aí. Deve ser perigoso, entendeu? Sim, e o esquisito mas se tá Falar muito... da comida e a comida ah. estava boa. Aí você fala saborosa, tá uma delícia, tá muito gostosa a comida, entendeu? E você vai aprendendo e seja perguntão. Tem que perguntar para as pessoas como é que se fala isso, como é que se fala aquilo, entendeu? Isso ajuda muito. Então você chegou chega com... como é que eu falo se eu quiser tal coisa aqui, porque nesse momento a gente fez a, a, o grupo lá de conversação eu falava qualquer dúvida, porque às vezes você quer falar uma coisa, mas você não tem a palavra, você usa outras palavras. Mas você não não foi atrás de saber qual, aquela palavra que você estava procurando. Você simplesmente usou outras palavras e deixou de aprender aquela única palavra que se referia ao que você queria falar. Tipo, se eu quero falar que algo não está quente e não está frio, eu sempre dou esse exemplo que é muito prático, não está quente, não está frio, está morno, entendeu está no meio termo. Aí como é que você falaria se você não soubesse morno? Você falaria, ah, é, é, me traz tal coisa nem aí... Quente, nem nem frio. Nem quente, nem frio, entendeu? Você fala morno. Tá bom, morno. Uma palavra, tchau. Isso significa nem quente, nem frio. Então vai depender se você realmente quer aumentar o seu vocabulário. Se você quer melhorar português ou qualquer outro idioma, até mesmo o seu idioma nativo, você tem que aprender mais vocabulário. Quer aprender a ler o seu idioma nativo? O que é que você tem que fazer? Ler mais, nada mais. Entendeu? Você, em português, é a mesma coisa. Se eu quiser melhorar o português, eu tenho que ler mais. Vocês viram no canal, no YouTube, que eu tenho leituras em português. E quando demoro muito tempo para fazer leitura em voz alta, eu travo. Eu começo a falar e travo, entendeu? Eu começo a enganchar, eu tenho que repetir, tá, tá, tá, tá, tá até eu pegar uma fluência ali. Aí sim, sai na mesma hora, sai tudo beleza, entendeu? Mas quando eu começo, você não tá praticando, é claro que você vai sentir a diferença, entendeu? É outra coisa. Então, recomendo aí que vocês aproveitem a oportunidade. Se querem escrever melhor, tem que escrever. E não é escrever qualquer coisa, não começa a adivinhar, ok? Veja se você está escrevendo corretamente. Eu desculpa, eu fiz um vídeo, quatro vídeos, que, são, que é a sequência de aprendizagem, são as quatro etapas. Eu recomendo todos os professores de português que querem aprender ou que querem compartilhar essa ideia também e querem ver, né? Porque isso é o que a gente faz... Às vezes os professores sabem disso, mas nunca viram assim dessa forma estruturada. Então, tanto professores como estudantes que vejam a sequência natural de aprendizagem de um idioma, que primeiro, você entende, segundo, você fala, terceiro, você lê e o último, quarto, você escreve. Essa é a sequência natural de aprendizagem de um idioma. É isso que eu faço nas minhas aulas de português, tem resultado positivo dessa forma e foi assim que eu aprendi português também, entendeu? E outros idiomas, inglês, espanhol, mesma coisa. Fala aí, galera, que tá chegando aí. Valeu, valeu. Natália, algum comentário aí para desligar? Já acabei aqui, vou ter que pegar o busão agora para ir pra Meredith. Não, eu já estou lendo as, os comentários que eles. A maioria falam que estão muito contentes com você, que aprenderam valeu, muito valeu. com os vídeos. Bacana, Bom, bacana. Essa é a ideia a ideia é sempre estar trazendo conteúdo relevante para vocês e vocês têm um acesso direto a mim ok mandem mensagem no WhatsApp também no Instagram também que eu estou publicando aí mais frequentemente vou voltar a colocar mais vídeos no YouTube agora que eu estou morando na Colômbia né agora que eu vou voltar eu estou na Colômbia agora outra vez mas eu tinha voltado não estava com casa fixa eu estava nesse pula-pula de albergue né para cá para lá para cá para lá e não tinha tempo de, de sentar e começar a fazer minhas coisas Bem assim, dedicado. E agora eu estou compartilhando um apartamento com o pessoal. Eu já tenho o meu quarto, já tenho um lugar né, para morar fixo. Aí sim vai dar para trabalhar muito mais. Vocês vão ver muito mais conteúdo aí na internet. Tá em contato comigo, vai ter muita coisa nova. Então sempre aí, ó, quiser entrar em contato, só manda <risos> mensagem e lembra aí do Instagram, ok? Várias publicações que eu coloquei aí, beleza? Natália? Felipe. brigadão Bom, pela ajuda fala. aqui, ok? Participar. Bom, como se diz? Resignar. Resi... Como o Está troca. resignado. Não, não renunciar, não? Resignar. Acho que é a mesma coisa. E... Não. Resignar, é... acho resignar, é que é a mesma coisa. Acho que é a mesma coisa. Não, mas... Resignar, resignar é quando você acha que nada vai mudar, que... Está resignado. Ah, resignar, se essa palavra, tá no é a mesma coisa em português. não gosta, mas ficou aí. Essa palavra é a mesma em português. É igual? Sim. Se não, for, não se não for, vou ter que fazer outro vídeo aqui falando que eu errei. Mas até o <risos> meu ver aqui, até o Nintendo é, é resignado. É, resignado. Tá bom. Beleza, galera? Brigadão pela participação de vocês. Natália, brigadão outra vez. Espero te ver em Medellín muito em breve. Vai fazer uns eventos claro. em português assim. Primeira para que a galera pratique muito o idioma. Vai ser muito bacana, como sempre. E a ideia é sempre estar evoluindo, sempre estar melhorando o que a gente está oferecendo para a galera que está aprendendo aí português, beleza? Então, abração, galera. Livros para baixar. Mônica, coloca aí no Google. É um piratex aí, ok? Mas está funcionando ainda, eu acho. livros.love. Então, você coloca Lê Livros, tudo junto, no Google. E vai aparecer uma página aí com um montão de livro que está em inglês, que está traduzido em português, e livro em espanhol, português, tem muito material, tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo, beleza? Então, galera, abração. Ok, outra dúvida, Lilia, aqui na saída. Quando se diz a gente e quando nós? Olha, a gente você conjuga como se fosse a, a, a terceira pessoa, ok? Tipo, a gente vai, ok? A gente e nós é a mesma coisa. Sendo que você conjuga a gente como se fosse ele, ela, você, ok? Você vai, ele vai, ela vai, a gente vai. Quando você fala nós, aí seria como usar nós outros aí você falaria nós vamos, aí você já adiciona esse moço no final você nunca vai falar nós vai, ou é nós vamos, ou a gente vai, beleza? Ok, galera, Bom nessa, vou vazando aqui, outra vez Natália, brigadão aí, eu vou publicar esse vídeo também no, no, no, no, no YouTube, beleza? Espero que, que, que tenha uma boa qualidade, não sei aí como é que vai ficar mas vamos ver, beleza? Para que outras pessoas possam participar aí, deixar comentário e tudo mais. Beleza? Valeu. Abração. Valeu, galera. Obrigada. Vocês, vocês são demais. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.